Uma boa tarde a todos, eu sou Maurício Mococa Hoje eu vou fazer um vídeo Que nós vamos fazer uns testes aqui com a vara E também estamos fazendo um teste com o Mineoro Um MP10 Que esse detector agora nós estamos testando ele Para ver a capacidade dele e também aprender um pouco dele E também para ver se eles pegam onde a vara acusa Se eles pegam alguma coisa Tá aí o meu amigo Edson aqui. Uma hora eu vou gravar, outra hora ele vai gravar. Então. Vai estar tá ele com o detector na mão. E também as variônicas. É, agora eu vou passar para ele gravar que eu vou fazer uma caçar aqui um meio aqui não pode não não pode é, você pode ficar da parte do lado da frente então ele vai fazer a gravação e vai segurar o outro detector numa mão Então aqui ó, aqui as varas não estão tá cruzando nada, eu vou andar aqui ó, aqui ela vai começar a cruzar, aqui ela já cruzou, você tem que arrumar tudo. Então eu vou voltar para trás o que, que o Ed estava fazendo atrás ó? aqui ó, agora já achou um veio aqui que é, o, é um veinho de ouro então nós vamos passar também o detector aqui para ver se nós vamos pegar ele por aqui então aqui a no andar aqui ó já de filma ele aqui ó mantém cruzado agora eu vou gravar eu vou gravar para ele poder passar o outro aparelho então nós estamos fazendo um teste com essa parede às vezes ela não vai sair muito bom hoje mas logo as coisas vai melhorando então agora ele vai começar ali aonde está esse veículo lá atrás vai começar de lá para cá e eu vou ficar daqui gravando grava nós temos feito o vídeo mais cedo mãe nós estamos fazendo lá. agora ele já está vindo de lá agora nós vamos mostrando aqui que ele como ele vai pegar vai debaixando para o aparelho aqui ó aqui o apareia ele já deu a uma profundidade aqui mais ou menos já de um de 10 a 15 metros então agora ele vai continuar com ele Aqui também ele já tá pegando outra. Aqui já pegou também, que tá na mesma profundidade. Aqui também ele pegou também, aqui já tá, também tá lá pros 10 a 15 metros de fundura. E, outra, e nós tava com o cabo grande, que esse cabo aqui é só para objeto grande e fundura grande. Então, em alguns lugares... em alguns lugares ele pode pegar mais raso, pegar em torno de 8 metros. Olha lá, ele já está encostando. Não sei se está dando para ver no vídeo aí, mas o ponteirinho está subindo, ele está lá em cima. E agora aqui, ó. um, um algum lugar cai, outro lugar volta e sobe de novo. Então quando você sai de cima do objeto, de do um objeto maior, que a gente calcula que tem que teria que ser uma pepita grande, né? Porque é pela fundura que está pegando. Então quando cai numa pequenininha, ele cai para o meio, depois ele vai lá em cima de novo. Hoje nós vamos fazer um vídeo curto, porque nós estamos testando esse aparelho estamos aprendendo com ele também, porque é a primeira vez que nós pegamos ele, então é a gente vai treinando com ele, logo vai ter uns vídeos bons com ele, e pedir os amigos aí para se inscrever no canal, fazer os comentários aí, deixar seu like. É um detector muito bom pelo que eu tenho visto falar, mas então nós estamos testando ele com as varionica, para ver o que, que acontece, é onde as variônicas acusa o que ele pega, que nem ali as variônicas acusou ali, ele pegou, então significa que está de 15 metros para baixo, agora logo nós vamos testar ele mesmo na prática para valer, porque Logo, logo, nós tá querendo abrir um serviço aí em Minas. Então, a gente vai ter a oportunidade de testar a mesma capacidade dele. e Porque as variônicas, elas pegam funda. Se, se o ouro tiver a 100 metros, ela vai buscar 100 metros. Então, a gente está tentando um aparelho para ver essa fundura aí, para ver se a gente traz mais ou menos o que pega. Agora, aqui eu já fiquei um pouco mais animado, né, porque... Pelo menos esse cabo aqui, ele é para até 15 metros de fundura. Ali ele pegou bem, quer dizer que então tá com menos de 15. Ou tá com 15 por aí. Então já não é tão fundo. E Logo nós faz outro vídeo. Eu acho que amanhã eu já vou fazer um outro vídeo. Uma boa tarde, Maurício Mococa. Obrigado a todos e se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo.